Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o Perter, mas podem tratar-me por perf E sejam bem-vindos a mais um vídeo Como sabem, existem pessoas de todas as formas Umas são baixas, outras são altas Outras são gordas, outras são magras Outras são azuis Ok, se calhar azuis só mesmo no filme Avatar Mas quem sabe, se calhar anda por aí uma pessoa azul algures e nunca ninguém viu <risos> Mas pronto, apesar de existirem vários tipos de pessoas Quanto à maneira de agir, existem apenas dois tipos E é isso que vamos ver neste vídeo Começando pelo típico Primeiro os cereais ou primeiro o leite? Pá, eu sou do tipo mete primeiro os cereais e porquê? Porque se meter primeiro o leite acaba por não encher tanta tigela e eu gosto é de uma tigela bem, bem cheia. Né? Dá para ver. <risos> em segundo temos o tipo que come as bordas da, da pizza ou então que não come e mete para o lado. Eu, mais uma vez, <risos> como tudo. <risos> Passando ao próximo, temos o tipo que come as pevites ou tira para fora? pá, eu sou do tipo que tira as pevites. Todas. Até as branquinhas. Mas isto tem uma explicação. É que, quando era pequeno, diziam-me sempre que, se comesse as pevites, nascia-me uma melanceira pelo rabo. E agora tiro sempre as pevites. Normal, não é? Assustou uma criança. Depois temos o tipo que deixa o telemóvel com som ou que mete o telemóvel em silêncio Eu, pessoalmente, sou o tipo que mete sempre em silêncio porque estou sempre a mexer no telemóvel e se não tiver em silêncio, aquilo começa a dar música com os anúncios e essas coisas todas portanto, tenho sempre no silêncio Depois temos o tipo que ou mete o molho por cima das batatas ou mete ao lado Eu sou do tipo que mete o molho ao lado Isto porquê? Porque sempre ter em cima não tem volta a dar! <risos> Aí já está lá o molho! <risos> Agora se estiver de lado, e se estiver a comer e não me apetecer mais molho Posso simplesmente comer a batata só! Depois temos o tipo que ou mete o marcador no livro ou dobra a página Eu, nesse caso, eu uso o um marcador Mas se não tiver o um marcador, dobra a página Portanto... Sou meio que dividido entre os dois Mas tento sempre usar mais o marcador, obviamente Eu não gosto de estragar o livro Depois temos quem come com os pauzinhos Ou com faca e garfo Neste caso só está ali um garfo, mas... Whatever <risos> E eu como com pauzinhos Porque com faca e garfo não é a mesma cena Perde um bocado a cena de comer sushi Passa a ser uh, arroz com salmão vá. Depois temos o tipo que ou mete um alarme omete vários alarmes. Eu, como podem ver... Tenho... Tipo, todas as horas aqui. Até tenho às 11 da noite e 10... Não sei quando é que tive de acordar a essas horas, mas tenho aqui gravado. Depois temos o tipo que nas horas tem só até às 12 horas, ou então até às 24. Eu antes tinha até às 12 horas, só que como me enganava sempre a meter no alarme, porque... Por causa de ter bastantes alarmes, enganava-me em vez de meter para as 7 da manhã, metia para as 7 da noite, uh, tive que mudar, que era para conseguir distinguir bem. E por fim, temos o tipo que ou mete like ou mete dislike. Eu obviamente sou do tipo mete dislike, porque Porque as pessoas merecem saber que o seu vídeo é cocó. E já agora, se gostaram do vídeo, metam um likezinho também. Não, estou a gozar. Eu sou do tipo, mete like. E se não gostar do vídeo, não mete nada. Porque eu acho que se um vídeo cair na ignorância, é melhor do que estar lá a dar hate. É, não gosto. Porque aí ganho a visibilidade. Mas bem, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de subscrever. Que ajuda sempre bastante. E partilhar e essas coisas todas. E vemo-nos na próxima. Espero que fiquem bem. E até logo. Subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, na na na na na